Estamos começando Fast News para o site Força Nerd e o Canal da Fama. Aqui nós vamos falar as notícias mais importantes da semana, de uma forma bem rápida para quem quer se informar. Nessa última quinta-feira, uma notícia pegou todos de surpresa. O ator e diretor Ben Affleck, que já tinha atuado no filme do Demolidor, foi anunciado como o Batman na sequência do Homem de Aço. Ainda no cinema, Piratas do Caribe 5, Dead Men Tell No Tales foi anunciado e já começa a sua pós-produção. A data de estreia prevista é para o dia 10 de julho de 2015. Já nas telinhas, Josh Whedon, responsável pela franquia Os Vingadores, anunciou que o seriado Agente Shield, que estreia em setembro nos Estados Unidos, terá um formato semelhante com o do seriado Arquivo X, tendo uma mitologia que se estenderá por toda a série, mas que poderá ser assistido semanalmente em episódios isolados, no velho formato de Casos da Semana. Outra notícia interessante foi a lista feita pelo TV Guide, que reúne os 40 maiores salários da TV americana. A lista é encabeçada por Ashton Kutcher e John Cryer, que respectivamente recebem 750 mil e 650 mil por episódio. Já no mundo dos games, a promoção da Humble continua a pleno vapor. Batendo recorde de doações, eles decidiram fazer um agrado a todos os que já colaboraram. Todos que já doaram mais de 4 dólares e 84 agora irão receber. Além dos games Battlefield 3, The Sim 3, Mirror's Edge, Burnout Paradise, Medal of Honor, Dead Space 1 e 3 e Crises 2, também irão receber o jogo Headless Alert 3 e Popoulos, o clássico jogo de 1989. E esse foi o Fast News dessa semana. Fiquem ligados no nosso canal para mais notícias rápidas.